Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Deu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Te abraçando coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento Só fiquei Meu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Já abraçando coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo o Fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração